Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. O bagulho é louco, mano. Tem a esperança. Eu vou pegar leve que foi dia das crianças Vou ver no sapato o mano pode acreditar Que foi dia das crianças então tenho que respeitar Seu presente vai ser uns tapar na mente pra aprender Que repente desses mano representa R.A.P Não vem fazer essa tarinha sua de mauzinho Que moleque, hoje eu vim só pra causar seu fim É se repente na mente dos mano que sabe que é louco pipoco Na vida fazendo levada flipada meu mano aguenta um pouco Só de quebrada é espanada zona sul Aí tá vindo, eu vou no alto É no asfalto, quero ver a rua, é tá voando Vai! MC que brinca no beat nós gostamos Tem resposta do outro lado 30 segundos Para tá vindo aquele speak véi. Vem, vem <risos> Vai Mano, vai! sabe que foi vai Valeu meu mano oh, oh, oh, oh. Mano, você sabe que foi queda das crianças Tá me fazendo agora o repente Eu vou esperar o dia, dos me ruim Porque aí eu já te dou presente ah, Sabe, né mano? Se liga que eu vou chegando agora aqui Você ah, acha que você é bom? Vou fazer flipando agora aqui no fim Sabe agora aqui, que que eu tô doido, tá ligado? Não né, meu mano, vou rir Só que na fita agora conduz o código da minha mente Nem né? o Ebert Richard traduz <risos> <risos> <Faloco! risos> Ebert Richard Caralho, barulho Aí rapaziada do Pocket Show Já deixa preparado os bagulho aqui O DJ que deixou a picape, as paradas Pode vir ligar aqui e já deixar no pente Que depois já é vocês, certo? Caraca, moleque, vamos votar nessa bagaça, certo? Pela ordem de rima, barulho para Eber! Uh! Barulho para Tavim! Uh! Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu! Barulho para Eber, uh! Barulho para Tavim! Uh! 1x0, Tavim terminou, a volta de change, volta de stick, vamos que vamos, carai! Uh! Dia a dia do MC. Uau! Temos resposta do outro lado, 30 segundos. para Chegar na rima. O bug é louco, chega aqui mantendo a autoestima. Ei, hey. mantendo que pouco o bagulho é louco, menor de idade. Minado Google Tradutor, eu não entendo na sagacidade. A puberidade desse moleque é intelectual. Na adolescência eu me impedi no que ia falar Mas volto mostrando qual é da coerência Fala que fala ficava a bala Meu mano, eu sei que o bagulho é louco Salva de pedra, 019, óculosinho torto Só foco a como Só magia, nós chega na alquimia Salve, salve pros guerreiros Vida louca da periferia, mandando o um verso Moleque, eu chego mostrando na sagacidade Tenta, tenta, treina muito Quem sabe um dia você me bate yeah. É isso! Yeah. Rima. Agora é eu, moleque, ei Quebrada, ponha a mão pra cima Vai, vai, vai, vai Espera um pouco que eu seja rima Chega no passo, balada black Pode atacar, mantém o clima, ei Olha essa camisa da DC oh. Agora seu nível vai descer Mano, eu sou o Arfeu oh. Agora acabo com a DC oh. Mano, mas eu vou fazer o que oh. Sabe que é um peda coerência oh. Tava chegando aqui no fim, tá ali Mano, o sabe que isso aqui é inteligência então... O menino aqui é ranhento Meu mano, eu só lamento o que, que ele fala pra nós? Tá assado, precisando de pop ei. Chega no bagulho, é magia, pedeiras tia. Olha só, ele tá assado, ele tá assado, e quem diria? Cê tá chapado de bala, agora nesse momento. Eu te piso no freestyle, tá embaixo da minha sola. Mento, ah, sei é que cê sabe, eu faço agora essa decência. Então oh. eu tô tá mandando, né, mano, o okay. que? Te provando essa inteligência. Oh. Cê só lamento, mostra coerência, sabe qual é a fita, tenho sapiência, ei. Dropo uma bala, expando a minha própria consciência. Dentro do meu ser eu busco saber. Tento entender como que faz nessa base. Tenta que tenta, que tenta, tenta que tenta, mas não consegue, porque aqui é kamikaze. Mano, cê sabe, ó. Ah, agora aqui, esperte, não é sapiência. Ele é sapo, te ganhou falando. O Herbert, ah, sabe negando, né, porque agora na fita eu não sei. Esse é sapo, mano, eu não sou sapo. Eu pego no Mike, não é príncipe, e eu viro rei sapo da banca quer vir rimar, então fala, ei Sapo, minhas rimas você quer copiar, então fala que esse sapo falou muito alto, ei Ele já tá no veneno, sapo cururu, na beira do rio que cê tá morrendo Só que cê não faz lava de cerebral, não lava o pé, mano, agora na moral, Ó, uh, Esse é o sapo, só que minhas rimas na sua cara é só sal, uh, Só que cê sabe né mano que eu vou chegando, agora é só pontline Espera que venha antes, não é pré-sal, porque eu faço isso aqui é para f -style. Uh!